Sua conta de luz está cada vez mais cara. O ar poluído, o meio ambiente destruído e a crise econômica cada vez pior. Para tudo isso, o governo apresenta uma solução mágica que não polui nem destrói a natureza. As usinas hidrelétricas e sua energia limpa. Nós vamos conferir se elas são tão limpas assim. Começando pela famosa usina de Belo Monte, no Pará. A obra foi cravada no meio da Amazônia. Muita floresta foi derrubada para a construção dessa imensa usina, seus canais e alojamentos. E também para a criação do seu lago. A madeira tirada dali deveria ter sido usada para a construção de casas, escolas e pontes. Mas muitas dessas árvores foram desperdiçadas. Sua madeira apodreceu em depósitos, foi até queimada. E o pior, enquanto jogava madeira fora, Belo Monte comprava madeira retirada de outros lugares da Amazônia. A usina também é responsável pela derrubada de árvores de outro jeito, mas... indireto. É que a obra atraiu muita gente em busca de emprego. Altamira, a cidade mais próxima, pulou de 105 para 150 mil moradores em apenas dois anos. Toda essa gente precisou de casa, comida. E de onde será que vem tanta carne e madeira? Com a usina chegaram também os especuladores que desmatam e ocupam a terra para marcar posse. Desse jeito, Belo Monte deve desmatar 500 mil hectares. Isso sem contar as árvores derrubadas para construir a usina e o seu lago. Para conter o desmatamento, a usina deveria proteger terras indígenas e criar unidades de conservação nos lugares onde a floresta estava preservada. Mas isso nunca foi feito, e adivinha o que aconteceu? Esses lugares estão sendo invadidos e desmatados. Fomos lá ver com os nossos olhos e achamos muitas árvores recém derrubadas com trilhas que marcam a nova fronteira da destruição. Ali na região, os madeireiros também ameaçam os índios. Em 2013, Cachoeira Seca foi a terra indígena de onde mais se roubou madeira em todo o país. Também fizemos uma visita ao local e vimos muita madeira sendo roubada. Nessas estradas, a usina deveria ter construído postos de vigilância, o que nunca aconteceu. Ou seja, enquanto a usina derrubava, queimava e desperdiçava madeira, a floresta ao redor era invadida para abastecer os novos moradores. Moradores que, por sua vez, foram atraídos pela usina. Um ciclo de destruição. E a isso o Brasil dá o nome de... tá mas Belo Monte também é o pior caso, vai. Então, vamos olhar as outras grandes usinas em construção na Amazônia. Pires, na divisa do Pará com o Mato Grosso, também diz que gera energia limpa. Mas teve vários problemas iguais aos de Belo Monte. E mais alguns. O principal foi na hora de encher o lago, quando todas as árvores deveriam ter sido derrubadas e levadas dali. Mas a usina alagou depósitos cheios de troncos e ainda deixou árvores em pé no meio do lago. Além do desperdício, isso gera um problema sério, porque a madeira apodrece, remove o oxigênio da água e os peixes morrem, sem ter como respirar. Isso tudo aumenta, em muito, a produção de metano, um gás 20 vezes pior que o gás carbônico para o efeito estufa e as mudanças climáticas. Ou seja, Telespires desmatou, desperdiçou e alagou madeira, matou os peixes, aumentou o desmatamento na região e ainda contribuiu para o aquecimento global. E o nome que damos a isso é... Vamos para o outro lado da Amazônia, em Rondônia, ver se lá foi diferente. As usinas de Giral e Santo Antônio foram as primeiras construídas e já estão funcionando. Para entender o que aconteceu aqui, basta pegar os problemas de Belo Monte, somar aos de Telespires e acrescentar mais alguns. As usinas expulsaram pescadores das suas casas ao lado do rio. E eles não se adaptaram bem longe do rio, porque, bem, eram pescadores. Então eles tiveram que se mudar para novas vilas, onde desmataram mais. Além desses problemas, o rio Madeira teve a maior cheia de sua história após a construção da usina. Alagando a capital Porto Velho, vila de pescadores e muita floresta. Ainda não foi provada qual a relação entre as usinas e o alagamento, mas uma coisa é certa. As barragens pioraram o tamanho da cheia. Giral, Santo Antônio, Telespires e Belo Monte são apenas o começo dessa história. O governo planeja construir outras dez grandes hidrelétricas na Amazônia. A maior promessa é a construção das usinas no rio Tapajós, no oeste do Pará. Um dos locais mais preservados e com maior biodiversidade do mundo, com espécies raras que só existem ali, praias paradisíacas e terras indígenas com florestas intocadas. Este lugar vai receber o mesmo modelo de Belo Monte, Telespires, Giral e Santo Antônio. Dá para acreditar que, dessa vez, a magia da energia limpa vai funcionar?